Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui para fazer um convite a vocês, convidá-los com a convidá para uma palestra que eu darei sobre MindFunds nos dias 9 de março, quinta-feira, às 19h30, e no dia 15 de março, quarta-feira, às 20h30, aqui no Espaço Nadim em Itapetini. Mas vocês podem estar falando, ô oh, Celene, mas o que é MindFunds? Bem, Mindfulness, traduzido por português, quer dizer atenção plena. Então, seria um estado mental da atenção plena, da consciência plena. Ou seja, da gente prestar atenção no momento presente, de forma intencional, sem julgamento, com abertura, com curiosidade. Mindfulness nos leva a prestar atenção no que, de como nós estamos naquele momento. Como é que estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentimentos, as sensações do nosso corpo. E assim, com essa consciência plena, a gente consegue evitar, por exemplo, alguns momentos de impulsividade, de agirmos no piloto automático, evitarmos umas dores de cabeça que às vezes nós temos por essa impulsividade. Lembrando que Mindfulness não tem nenhuma ligação com religião, tem a ver com autoconhecimento. Assim, nós estamos conscientes do que acontece na nossa vida, nós conseguimos tomar melhores decisões. Os efeitos, benefícios de MindFunds têm sido pesquisados por diversas universidades e também pelas áreas da neurociência, da psicologia e da própria medicina. Universidades como Harvard, Stanford, Unifesp no Brasil tem sido fonte de pesquisas variadas aí, de fontes Seja para as pessoas que têm problema de pressão alta, ansiedade, estresse, fibromialgia, câncer, pessoas que têm dores crônicas, fontes também melhora a inteligência emocional e tantos outros benefícios. Por tudo isso, gente, fontes tem sido utilizado com grande sucesso em organizações, e em empresas,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 Aqui no Espaço Nadir, na rua Venan Soares, 415, Centro Itapitininga. Você pode fazer as inscrições e ter outras informações através dos telefones 15-3272-8090 ou pelo WhatsApp 15-98805-8000. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Eu espero você, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo e até lá.